Olá centelha divina, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Golden Eucumen. Gente, hoje é dia especial, é dia aqui de muita, muita, muita informação, gente. Para vocês de casa que estão chegando, olha só quem tem comigo aqui hoje: a Aline Cunha, a Silvana Vieira e a Socorro Azevedo. Sejam todas muito bem-vindas, minhas flores. Gratidão por vocês estarem aqui, digam olá para os nossos seguidores que estão aqui, todos com a gente aqui esperando, né? Aline? Olá, boa noite, gratidão por esse aqui, gratidão por esse espaço, estamos aqui muito felizes. Com certeza. Silvânia, seja bem-vinda, minha flor. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando desse encontro fabuloso e que a nossa energia possa se estender a cada um de vocês levando luz, amor muita informação oh, Gratidão, amada socorro, seja bem-vinda minha flor Gratidão infinita Glade, gratidão Aline Silvânia por esse momento e todos que estão aqui já chegando para participar desse momento que Pai Celestial esteja conosco nesse momento. Gratidão. Gente, o motivo da nossa live de hoje, como vocês puderam ver, é muito especial, né, gente? Nos foi intuída cada uma de nós, eu estou participando desse movimento incrível que vai acontecer no dia 9 de fevereiro, quer dizer, vai começar porque serão... Uh, serão sete semanas de pura imersão, pura imersão com, com a sua essência divina, tá bem? Então, gente, olha só o tema, né? Será de a cura quântica pela reprogramação mental, ativação dos portais energéticos sendo potencializados pela amorfos 1, 1 e o poder da gratidão. Então, cada uma de nós aqui vai ter o seu lugar dentro desses, dessas sete semanas de pura imersão. Por que, que é importante? Porque eu vou chamar aqui e pedir para uma das meninas comentarem para a gente qual foi o propósito né, desse movimento, por ele ter começado agora, né, nesse momento tão propício de tanta, tanta cura, que as pessoas estão tão precisando de assistência em todos os lados, alguma de vocês querem falar? Ei, hey, Gleide, esse momento, ele, exatamente, Gleide, nós estamos aqui para celebrar todos, todos que estão nesse momento, na Terra, para, para quê? para acender, quando você se cura, quando você se limpa, quando você se depura, tudo flui, e nós estamos aqui para lembrar, para participar desse processo, saindo desse caminho, é um caminhar, o caminhar é o evoluir, a partir do momento que você nasceu, obrigatoriamente você já está evoluindo, então tem que ser lembrado, e nós estamos aqui para fazer esse, esse processo, então, é divino, divino, divino esse momento que nós estamos passando aqui na Terra. E nós convidamos todos vocês, gente, sem exceção, venham participar com a gente, porque é um momento que eu estou tão feliz de poder estar junto, vamos estar todos juntos durante essas sete semanas, trazendo várias ferramentas para vocês, para poder se curarem, seja do que for, porque... Nós sabemos que quando o espírito se eleva fisicamente, emocionalmente e a sua vida material também, ela se transforma, tá? Tanto abundância, prosperidade, saúde, bons relacionamentos, sabedoria... Gente, de assinimento vem tudo. Cada uma vai falar agora daqui, da, do seu tema que será tratado durante essas sete semanas. Mas primeiro, eu quero aqui dar, a, dar as boas-vindas ao pessoal de casa. Sejam bem muito bem-vindos todos. Vamos mostrar aqui um pouquinho. A Pamela Simião. Deixa eu colocar o meu banner. Que eu fiz, né, gente? Então, tem que ficar aqui embaixo. <risos> que linda. Pamela, seja bem-vinda, meu. A Flor, o Etel Delgado, que bom você está aqui, meu querido. A Estela, seja bem-vinda, minha querida a Vera. O Felipe, uma boa noite a todos. Olha, ele fala. O Ari, boa noite, Ari. A Sônia, seja bem-vinda, Sônia. Maria José, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou mostrando aqui, gente, a baby. Que bom que vocês estão aqui. Olha, deixa aqui pra gente. Durante a nossa live, gente, eu gostaria que vocês deixassem aqui as suas perguntas, tá? A respeito desses temas que a gente vai falar para vocês. Eu gostaria também que vocês pegassem a sua água, porque através dessas lives, energias são emitidas. Portais se abrem. E vocês vão saber também o porquê qual que é o benefício desses portais ativados em sua vida o que que eles vão poder te proporcionar tá junta aqui também com o poder da gratidão e a Aline também vai falar sobre amorfos algumas pessoas já conhecem amorfos mas nem toda ainda a Aline vai esclarecer para vocês que aparelho é esse que a gente pode chamar de mágico né e abre aí como se fossem portais na nossa vida. E a Silvana também vai estar falando pra gente sobre essa cura quântica com a reprogramação mental. Então, Maria, seja bem-vindo, lindonês. E olha, gente, antes que eu me esqueça, eu quero falar para vocês uma coisa agora e vou falar depois também, tá? Então, todo mundo que estiver participando da gente dessas sete semanas de... Imersão, o que, é que vai acontecer? Eu vou estar sorteando esses dois lindos livros aqui, tá? Que eu fizeram parte da, do meu despertar, tá? Esse aqui para quem talvez alguém aqui já conhecem, Akeur Caniedo, tá? A minha amiguinha aqui do YouTube, a minha irmã querida, um beijo no coração dela. Ela escreveu esse maravilhoso livro que está intitulado Desprogramar para despertar. É um lindo livro, eu estou amando, tá? Então, para qualquer lugar do Brasil, eu vou sortear as pessoas que estiverem com a gente no curso, tá? Eu vou sortear para que receba, independente que você esteja na continente asiático ou continente americano, eu te mando esse livro. Esse aqui também, que é o Cultivo das Emoções, por Marlon Heikdal, ou melhor, Reikidal, tá? Esse livro aqui também fez parte da minha evolução, gente. Ele é lindo. Tá até autografado por ele, tá bem? É, é uma preciosidade, uma das minhas preciosidades. <risos> Eu vou estar sorteando para vocês que estiverem no curso. Com a, curso não, na emers, imersão com a gente, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco sobre. Vamos lá então, vamos começar aqui pela nossa querida Silvana. Silvana, quer começar, minha flor? Falando sobre a nossa querida a, a cura quântica pela reprogramação mental. Silvana, para a gente, quais são os benefícios para quem que você aconselha passar por essa imersão, tá? Fique à vontade, minha flor. Ok, então sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui neste momento. É, então essa cura quântica com hipnose, ela foi canalizada pelos professores, né? Jona e Flávia, que é a esposa e, e auxiliar dele. Então é, é uma, o que que essa cura quântica ela proporciona para nós? A cura quântica com hipnose é um processo, a cura quântica em si, ok? Ela é um processo onde acessa os reinos quânticos, uau, é isso mesmo, viajando e faz com que é, as pessoas consigam viajar através do tempo, através do espaço, ajuda na, a expandir cada vez mais a consciência, curando e limpando, e recebendo informações que estão disponíveis para você no momento. Né? Mas como é que isso é possível? Como que funciona? O que, que cura? Para que, que serve? São alguns questionamentos que as pessoas podem, né, claro, vir a ter. Então, hoje eu já vou te falar. Através de, de uma união de ferramentas terapêuticas, nós podemos mudar os nossos padrões vibratórios. Sim. E nós podemos também expandir o nosso campo energético e fazer verdadeiras mudanças positivas no nosso corpo físico e no nosso corpo vibracional. A transformação, ela acontece de dentro para fora conectando você ao seu propósito, ao seu propósito de vida, seu propósito de alma, e alterando as crenças limitantes que bloqueiam você de acessar a sua nova versão, a sua verdadeira versão. É, elimina, ajuda a eliminar os medos, os padrões repetitivos que tem no sistema, né, da nossa ancestralidade, para que você... É, com esses movimentos positivos de energia, amplie cada vez mais as suas conquistas. Então, generalizando, é isso, em geral. Essa cura quântica, ela promove reflexões, vivências práticas. Então, vão vindo, vão vindo à tona, memórias, às vezes até memórias de outras vidas paralelas. E aí, o que, que acontece? É preciso olhar, ressignificar e transmutar. Cada vez que nós fazemos isso, nós vamos expandindo cada vez mais a nossa consciência e o nosso estado vibracional, cada vez mais, ele fica tudo, sabe, irradiante. E nós sabemos também que a nossa frequência vibracional elevada é o que o universo consegue captar, né? Então, isso auxilia muito nos nossos processos de cocriação daquilo que a gente realmente deseja para a nossa vida. E essa cura quântica, ela tem... O processo utiliza cinco poderosos recursos terapêuticos. Então, eu vou citar assim, bem rapidinho, é, o cinco, ela é, um dos processos é a hipnose. A hipnose que tem nela, ela leva você ao estado alterado de consciência para que você consiga chegar ao ponto zero. E aí promove uma paz profunda, um relaxamento e um encontro com sua consciência harmônica. Então, é a hipnose. E os poderosos enquadramentos energéticos. Ele tem a função de alinhar, de reequilibrar, vai harmonizar você de dentro para fora. Vou dar um exemplo, que o professor mesmo disse. Imaginemos que as crenças, todas as crenças que temos é, são arquetípicas, né? Que elas estão é, em locais não locais e nós vibramos nas crenças, né, e assim nós vamos vivendo por viver, nós vamos vivendo sem ter um objetivo, sem ter um propósito de vida, nós não encontramos o nosso propósito de alma. Então, eu costumo dizer que é que paramos com um barco no meio do oceano à deriva, que não sabe se vai para um lado, para o outro, e deixa o vento bater, e ele vai para onde que o, que o vento, né? E aí, as pessoas aqui comandam as nossas vidas, mas nós precisamos ter o comando, o controle da nossa vida. E esses poderosos enquadramentos energéticos auxiliam. Por quê? Porque a partir do momento que nós trabalhamos, né, é, na, na pessoa, os enquadramentos, os, os enquadramentos energéticos, vai ajudar ele a equilibrar. Ele vai começar a ter um propósito, vai ter que começar a vir insights. A intuição, ela começa também a aflorar. Entendeu? E aí nós vamos trabalhar o campo informacional da pessoa, com as energias que elas vão moldando. Através do campo morfogenético de cada pessoa. E a partir daí, novos arquétipos vão aparecer. Os arquétipos, novas geometrias, e com isso, novas ideias vão se apresentando à pessoa. Elas vão tendo intuições, e aí clareza de pensamentos. A pessoa começa a receber através das frequências. Certo? Ela, ela recebe luz, energia e informação. Porque a energia é inteligente. Ela sabe o que cada pessoa precisa nesse momento. E tudo isso, ela penetra através dos enquadramentos energéticos. Então, a pessoa terá o um dom e ela, ela vai se encontrar. Ela vai saber o que realmente ela deseja da vida. Por exemplo, se a pessoa estiver num estado vibracional de ansiedade, de depressão, de doença, os poderosos enquadramentos energéticos, é, ele vai começar a alterar a percepção negativa que aquela pessoa se encontra, levando energias sutis, subatômicas para ela. E aí ela vai começar a mudar o padrão vibracional. Que aí a cura fatalmente vai acontecer. Esse é um dos meus favoritos. Tem também, terceiro, o estado vibracional, que nós chamamos de EV. O que, que é isso? O estado vibracional é a oscilação das suas bioenergias. Ela sobe e desce da ponta dos dedos, do pé, dos pés, até o alto da cabeça. Então, ela sobe o tempo todo. E ela vai aumentando a intensidade. E aí vai proporcionar clareza de pensamentos, lucidez nas ideias, tomadas de decisões certeiras. Ela vai desenvolver a intuição também, ajuda os insights... Facilita os desbloqueios energéticos, intrusivos, até, é, eu acredito que pode falar aqui nesse canal, espíritos que não têm uma boa vibração, quando nós praticamos o EV, que é o estado vibracional, eles não conseguem aproximar de nós. Então, automaticamente, o nosso corpo, ele fica com uma proteção e eles são repelidos né? Então, o nosso, nós ficamos sentimos é, positivos, vibrantes. Agora, se a pessoa está num estado vibracional negativo, aí tudo tende a acontecer de negativo na vida dela, principalmente as doenças, ok? Aí nós também temos a hipnose subliminar. A hipnose subliminar, ela vai trabalhar diretamente na mente inconsciente da pessoa, desbloqueando as dificuldades que a pessoa tem através de uma regressão de memória. Ela vai buscar, lá no fundo, as raízes negativas, transformando todas em luz. Deixando, assim, a vida da pessoa muito mais clara, mais objetiva. Olha que maravilha, não é? E outra, os sons binaurais. Os sons binaurais, eles é, ajudam a harmonizar o, os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. E aí ele vai potencializar a inteligência de cada um. Vai, é, os relacionamentos, a criatividade, a boa, vai, vir, vai ajudar com que a pessoa tenha uma boa memória, promovendo uma paz interior tão grande e um sono profundo e restaurador. Então, isso vai ser ótimo para quem tem dificuldade para dormir, tá? Então, é, basicamente, são esses, né, os cinco processos terapêuticos que nós trabalhamos nessa cura é, quântica. Isso, é? obrigada, minha flor, obrigada, Silvana. Gente, como vocês puderam ver, são... Tantas coisas que podem se transformar na sua vida, viu? E olha, então, que acabaram de chegar aqui outras pessoas também na live. Eu quero te pedir uma coisa. Se você sentir no seu coração de participar conosco dessas sete semanas, que a gente vai estar juntinho aí nessa maravilhosa imersão. O que a Silvana acabou de falar, gente, é só uma parte, tá bem? Temos mais outras partes aqui também. E para as pessoas que chegaram agora também, eu quero falar para vocês do sorteio que vai ter lá no nosso grupo, das pessoas que estiverem participando conosco no Nessas sete semanas de imersão, eu estarei sorteando entre vocês Desprogramar para Despertar, de Keuren Canedo. Quem conhece a Keuren, acho que muita gente, né, gente? Pois é, eu vou estar sorteando essa preciosidade aqui para vocês. E o Cultivo das Emoções, de Marlon Que tá? Foram peças importantes no meu despertar. Vou dividir com vocês. E agora, gente, eu quero pedir para Aline falar um pouco da parte dela, da participação dela nessas sete semanas de pura imersão com a sua essência divina. Aline, fica à vontade, minha flor. Conta para a gente mais um pouquinho dessa grandiosa Morfos. Conto. Oh, Bom, eu atuarei junto né, com elas, com essas maravilhosas terapeutas, e atuarei também com a Silvânia potencializando o envio dos enquadramentos energéticos através do Cura Quântica, que é fantástico. E assim, gente, ninguém aqui tá, é, eu e a Silvânia, a gente nós passamos por todo esse processo, né? A formação, ela vem para que ela acontece com a gente passando pelo processo, então trazemos aqui para vocês com propriedade. A gente desbloqueia muitas coisas através só dessa técnica dessa ferramenta, que é o Cura Quântica. Mas, como pode melhorar, né? Então, temos ainda mais três ferramentas de apoio e eu vou atuar potencializando todo o movimento com a Além de potencializar os enquadramentos energéticos que serão enviados por mim pela Silvânia, eu vou enviar pela Morfos também, para todas as pessoas que integrarem o grupo. Ah, mas o que, que é essa Morfos? A Morphus é um equipamento quântico canalizado por um brasileiro, Ivan Bruno Guerra. É um único equipamento no mundo com mais de 100 tecnologias embarcadas e ela tem um algoritmo que ela só emite ondas de informação benevolentes. Não tem como você prejudicar, fazer um mal para ninguém através desse equipamento, né? É um equipamento que a gente afere ressonância através das suas tecnologias, ela faz a leitura do campo mórfico informacional, né? Nós temos os nossos campos informacionais, onde a gente tem todos os nossos registros, né? As nossas memórias de vidas anteriores. Então, através da Mórfos, é possível fazer uma análise, e através dessa análise, de acordo com o objetivo ou a queixa, né, da pessoa, a gente consegue ajustar um balanceamento para corrigir o campo mórfico que talvez esteja em desequilíbrio. Ou seja, a pergunta que eu faço aqui hoje, agora, quem se sentir à vontade, responda. Você está satisfeito com o efeito da sua vida hoje? Você está satisfeito, satisfeita com, com a realidade que você está experimentando hoje? Conta pra gente. Porque se você não está. Porque você ainda está em trânsito, é possível você acessar. Com amorfos, é possível potencializar esse acesso. Né? Como a Silvânia trouxe, né? a crença ela é arquetípica, ela é um rótulo. A doença é um rótulo, é... tudo que está na nossa realidade tem um rótulo, é um arquétipo. O que, que muda? É o quanto eu estou conectado a esse arquétipo. Então, o cura quântica, ele coloca a gente num estado vibracional que tira de ressonância do medo, de traumas, né? Ajuda na ressignificação disso, onde a gente ajusta a nossa frequência. Amorfos também potencializa para facilitar. E aí você entra em fase com aquilo que você deseja. Você entra em um estado de equilíbrio e passa a manifestar a realidade que você deseja, né? Então. A minha parte é basicamente essa. Depois eu trago mais mais informações. Isso, isso. Porque a amorfos ela é bastante complexa, tem muitas possibilidades, não é? Sim. Até gente de, de, de raízes, florais, tudo, cor, música, tudo influencia e Amorfos faz essa leitura de tudo que você precisa no exato momento para ativar o que precisa ser ativado nesse momento para a sua evolução espiritual. E, gente, olha, vamos fazer o seguinte, gente, aqui abaixo na descrição da nossa live tem o link do WhatsApp para você entrar tá, e começar a fazer parte deste grupo Agora, deixa o comentário aqui com a gente, eu quero ou então eu vou participar e você vai estar concorrendo claramente a esses dois livros maravilhosos que podem transformar a sua vida e vai nos dar o maior prazer de ver a quantidade de pessoas que queiram se unir a nós para que essa luz se expanda, gente. Para que essa transformação aconteça em vários pontos do mundo. Porque quando uma luz, né? Eu, você, a outra, vai acendendo, hey, você, a sua vida, a sua família, os seus amigos, o seu ambiente de trabalho, os, a sua cidade, ela também se expande. Porque você se torna luz. Quem é luz emite luz e quem está perto de luz vai receber o quê? Luz. luz. Nós somos todos energia, gente. Isso já é confirmado, né? Então me veio aqui a, a, aquela mensagem que está em inglês, é, linda, linda, sobre exatamente isso. Everything is energy. Coisa linda, que é, né? Então, nós contamos com a sua luz também para a transformação desse maravilhoso planeta que é Gaia, tá? Uau. Então, deixa aqui o seu comentário. Eu quero. Gleide, socorro, Aline, Silvânia, eu vou estar com vocês no dia 9 de setembro. Vamos expandir essa luz, tá, gente? O link está aqui abaixo na descrição da live, tá? E se você não encontrar. Depois a gente vai te pegar aqui e vai te mandar o link, tá bem? Se você não encontrar. Mas deixa aqui o seu comentário, tá bem? Olha só, a nossa Luísa Manuela, Ela vai estar fazendo parte com a gente. Gratidão, minha querida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Olha, mais uma recebe aqui a nossa estrelinha. Grande encontro com uma luz divina e providência. Venha participar com a gente também, gente. Entra aqui no link na descrição abaixo, por favor. E faça parte, você também, desta maravilhosa corrente do despertar. E agora, nós vamos para aquela parte onde que, sem gratidão, nada acontece. Nada acontece. Que vai ser com a nossa socorro azevedo. Minha flor, fique à vontade. <risos> Gratidão, Gleide, gratidão, Aline, gratidão, Silvane. gratidão a todos que estão aqui presentes, fazendo, embelezando essa noite. O que é que nós estamos fazendo aqui? Iluminando essa noite de domingo, então, gratidão. O poder da gratidão, ele, ele é muito alto. A minha, a minha vibração dentro desse poder da gratidão é altíssima. Então, é o que? É o acreditar. É o esclarecimento onde você se depura realmente, onde você faz essa limpeza com essa energia do poder da gratidão. Eu vou entrar com afirmações, eu vou entrar com meditações, eu vou entrar com decretos de gratidão, elevando toda a energia do grupo. São vários grupos. Nós já estamos fazendo uma pequena sala de, de reserva onde... Esse, esses grupos, eles já, já estão recebendo cada nome Fazendo limpeza de memórias Subindo, subindo, subindo, subindo, subindo A nossa vibração A energia da vibração, ela é altíssima Bem pertinho desse amor incondicional Sejamos gratos Sejamos benevolentes conosco E eu estou aqui para lembrar que você é um Deus É uma deusa que o teu Cristo, que a tua centelha divina está aí dentro, dentro de ti. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ativar, nós vamos lembrar todo esse processo que você veio fazer aqui nesse momento. Esse trabalho é um trabalho maravilhoso, é um trabalho lindíssimo. Eu fico em êxtase, porque... É muita vibração, é muita energia, juntamente com a cura quântica, com todas essas ferramentas que a Silvânia explanou. amorfos que é o quê? Não tem explicação para tanta benevolência do poder da amorfos Então, todo o processo da gratidão, da cura quântica, dos portais energéticos, que vai vir o quê? Com quem? Com Glade. Glade é uma felicidade muito grande, Todo o que nós estamos passando aqui, esse processo, ele não tem explicação desse momento planetário. Eu não me canso de, de exaltar, de vibrar, de festejar essa felicidade. Então, o que é isso? É gratidão. É a energia do gratidão. É a energia de celebrar onde nós acreditamos quem nós somos. Gratidão, Gleide, por esse momento... Ai, que coisa linda, com certeza, minha flor. Eu é que agradeço a vocês, né, por me deixarem participar desse movimento maravilhoso, gente, maravilhoso. Olha, já tem várias pessoas aqui entrando com a gente, né, para compartilhar, para poder participar desta deste grande momento de imersão. Gente, para quem não sabe, o link do WhatsApp para entrar está abaixo aqui na descrição da nossa live. Entrem lá e pede para participar do grupo, tá bom? Por favor, isso vai ser de grande valia. E, entretanto, né eu vou falando aqui um pouquinho da ativação dos portais energéticos. Primeiro, gente, eu quero deixar para vocês é, uma coisa que ficou clara para mim, porque essa minha participação com a ativação dos portais energéticos, foi, na verdade, uma canalização que eu recebi. As meninas aqui ainda não estão sabendo disso, mas assim que eu recebi os portais energéticos, me foi pedido, sim, para que eu contribuísse com a ativação dos portais energéticos na mesma hora. Pois esses portais energéticos, é, eles estão na língua alemã, tá? e não tem ele na língua em português, então eu pedi permissão ao próprio, né, que intuiu, que canalizou os portais para que eu pudesse passar, ou melhor, é, de uma forma como facilitadora com a ativação desses portais energéticos para as pessoas que estivessem participando com a gente Desses, dessas sete semanas de pura imersão com a sua essência divina, gente. Então, vamos lá. O que são, o que será essa ativação dos portais energéticos, né? Eles são ó, instrumentos eficazes que servem como, como uma ponte entre o reino terrestre e as outras dimensões. Então, cada portal, são 40 portais. Cada portal é uma janela, um Stargate, uma passagem que oferece a você a oportunidade de viajar energeticamente pelo espaço e pelo tempo e se conectar automaticamente né, a receber orientações divinas. Pois é, olha que maravilha isso. Isso pode ser feito por meio da inteligência infinita do universo, dos seres divinos, dos seus mentores, né? Do seu próprio eu, do seu próprio corpo energético, do seu eu superior. Ou da forma mais elevada de inteligência interior, tá? Esses portais, eles são espaços multidimensionais. E você pode se conectar é, com muitos portais ao mesmo tempo, viu gente? Assim, claro, se você desejar, né? Eles não são limitados ou lineares, tá? Então, gente, eles oferecem, por isso, caminhos atemporais para o amor e também para a sabedoria em suas muitas formas é, de ver, tá? de sentir, de viver. Então, através desses portais de energia, você será transportado por retiros espirituais, ensinamentos, onde você receberá várias instruções. Você se unirá a seres de luz, com, a sua, com seu eu superior, com seus mentores, né? E até receberá mensagem do seu próprio sistema de chakras, viu, gente? E à medida que você trabalha com esses portais que, vai, que serão passados, Durante essas sete semanas, esses portais de energia, né, as mensagens, elas vão se tornando cada vez mais evidentes para você. E, e portanto, assim, né, é, são ferramentas para lembrar a você, esses portais, a ativação dos portais energéticos, serão ferramentas para lembrar você do seu próprio poder inato e de sua conexão com este universo que é fantástico pois você, centelha divina é o universo não se esqueça, nós falamos sobre isso nós somos energia então precisamos ativar esses portais olha, a, a querida Aline aqui né, junto com a Morfos vai ativar vem os portais de ativação também junto com as ferramentas da cura quântica pela hipnose ou reprogramação mental, junto com o poder da gratidão, tudo isso te poderá ser revelado. E, gente, já me foi passado também que poderão estar acontecendo canalizações durante as sete semanas. Isso se a equipe aqui, né, que a Aline a Silvana e a Socorro permitirem, tá? É, poderemos receber canalizações... Ai, eu tô emocionada. É. Para passar para todos vocês que estiverem né, com a gente lá nessas sete semanas de imersão. Será lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. De puro amor, tá? Essa, é, essas sete semanas, elas foram, estão sendo elaboradas... Aqui por canalizações, inspirações, instruções dos nossos mentores espirituais. Trabalhadores da luz crística. Tá? Então nós contamos com vocês. E para quem chegou agora, gente, se inscreva. Tá? O link para você entrar com a gente a partir do dia 9 de fevereiro. Nessa maravilhosa imersão de pura cura espiritual. Que é automática... Minha flor, pode falar, minha flor, socorrida, Lady, querendo falar. Gleide, Gleide, é, é um enxame que está tendo, dizendo, as pessoas no, no, no, no, no, no YouTube dizendo, eu quero, eu quero, eu quero. Então, é, para acessar o link, para acessar esse, esse processo, porque é uma emoção muito grande a gente poder fazer todo esse processo, como no, nossas reuniões, como... É, tudo foi elaborado com muito carinho, com muito amor, o que é que está acontecendo? É um momento inédito na vida de você, para você ter um crescimento exponencial, não tem explicação para o que vai acontecer nessas sete semanas, serão depurações, serão limpezas, onde você vai sair de um, de um ponto e você não vai querer olhar para trás, porque você não vai se reconhecer, não. As, as fichas de anamnésias que nós estamos preparando as fotos você vai ficar irreconhecível com todo esse processo A aline Assumiu. pode falar sobre isso né aline posso posso falar assim Gleide, você quer você acha que eu posso dar continuidade sim por favor fica à vontade minha flor gente Sendo preparado tudo com muito carinho Realmente veio tudo por muita inspiração E sabe quando o universo orquestra tudo E você sente ali tudo se encaixando É o que está acontecendo aqui e Sentimos que entramos num fluxo E estamos muito felizes de oferecer isso para vocês E aí, enquanto as, as terapeutas fantásticas né, Com esse quarteto aqui, fantástico, reunido Elas estavam falando Me veio a intuição de saber no tarot, qual que era a energia para esse grupo, que vai iniciar no dia 9 do 2? E aí saiu a carta do imperador. O imperador é poder. É poder, gente. É o card número 4. Estrutura. Ela tem uma energia ariana, ou seja, poder de ação, poder estratégico. Você vai conseguir assimilar melhor, se conectar com o seu poder, né? E saiu a carta do nove de ouros. Abundância, sucesso. O que é que você quer para a sua vida hoje? Né? Onde você está é, experienciando, vivenciando escassez? Olha que essa carta é maravilhosa. Ela tem uma águia. Né? A águia visão. Gente, vocês vão voar alto. O que é que está te acorrentando hoje? O que é que você sente que está aprisionado? Enfim. Eu sou um pouco suspeita para falar porque realmente ela ajuda essas ferramentas, nós selecionamos as melhores para ofertar aqui diante de um movimento, né? E assim, vamos ao funcionamento, né? Vamos o o, o que que é investir em você? Como que você investe em você hoje? Às vezes hoje você está investindo em medicações, né, em várias consultas, não que não precise ir ao médico, gente, é importante se cuidar, nós estamos nessa realidade dual, mas é, investindo em alguma coisa que de repente não traga tanto retorno. Né? A, como a Silvânia falou, a Gleide e a Socorrinho é de dentro para fora. O que está no seu interior vem para o seu, seu exterior, né? E também é uma lei universal. O que está dentro você acaba manifestando, né? Então, o que é lei você não vai mudar. O Criador fez essas leis, né, para que elas governassem o universo. Então, nós estamos aqui sendo governados. Então, o que é como que vai acontecer esse movimento? Imagine você tendo quatro terapeutas em um grupo de WhatsApp exclusivo. Uhum. É importante frisar, são vagas limitadas. Todo esse movimento, ele está sendo aferido pela Morphos. Então, para que a gente consiga oferecer o melhor suporte, o melhor cuidado, a, o melhor apoio para vocês, um, para que a gente consiga realmente dar o nosso melhor e para que vocês tenham resultados fantásticos, nós temos uma quantidade de vagas limitadas. Por isso que é importante vocês garantirem a vaga de vocês. Tá? então é, é um grupo exclusivo onde as quatro estarão no grupo claro que em um dado momento nós vamos fechar, mas nós abriremos o grupo para que vocês possam trazer as experiências, para que a gente possa ter trocas no grupo para movimentar a energia do grupo né? eu estarei potencializando com a Morfos e se for necessário realizarei ajustes na frequência do grupo para poder minimizar o que precisar minimizar, potencializar o que precisar potencializar Tá? Então, se a gente considerar, nós temos oito ferramentas. No Cura Quântica, são cinco ferramentas em uma. Aí vem amorfos, vem os portais e vem o poder da gratidão. Então, imagine que você fez, passou pela terapia, nós explicaremos maiores detalhes, depois como funciona né, a aplicação do, do Cura Quântica mas você passou pela terapia e aí durante a semana você tem um suporte você tem ali tudo que você pode né, acessar para contribuir com a sua vibração para você ajustar entrar em fase mais rápido com a realidade que você deseja né e aí você tem tudo isso né por um valor extremamente simbólico porque o valor que está aqui não é o valor de uma dessas terapias individuais é até inferior então assim nós, para quem está no Brasil, essas sete semanas, iniciando dia 9 de dois, ela está pelo valor de investimento. Quanto vale investir em você? R$ 371. Reais. E para quem está fora, 80 dólares ou 80 euros. Tá? Então, assim, é um valor irrisório. Para quem está no Brasil. Menos de R$ 1,77 por dia você investe em você. Então, ah. o que é investir em você? Você, né? Menos de dois pães franceses ao dia. O que se compra com R$ 1,77 hoje, né? Então, você para para pensar o, o retorno, né? E assim, é. Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro ame você, cuide de você. Invista em você. porque Quando você está preparado, quando você se cuida, você pode oferecer para o outro, porque você não está em escassez. Então, você está no nove de ouros. Você está em abundância. Então, gente, esse é o meu convite. Né? Entrem no grupo do WhatsApp. Ele está fechado ainda. né Para recepcionar as pessoas que querem tirar dúvidas e para passar as maiores informações de pagamentos ou outras informações, entrem nesse grupo, tá? A gente tá esperando vocês, assim, com o coração radiante. É, é verdade. E, gente, eu achei muito... Quando ela falou comigo, 1,77, né? Por dia. É. Gente... São, é, são 49 Sim. dias. 49 Sim. dias. E considerando que Vocês estarão em grupo, então vai facilitar as trocas para você entender como que tá o processo. Porque às vezes você tá numa terapia individual, aí você tem um pouco mais de dificuldade, porque você não tem com quem trocar. Então, esse é um, é um bônus, tá? É, é fantástico, porque a Aline tocou no, no ponto certo aqui. Porque às vezes a gente não, não está contente com a nossa situação atual, mas a gente às vezes não tem coragem de investir para que essa mudança aconteça, por quê? Porque ela acha que através de uma mágica, assim, do nada vai acontecer, não é bem assim, gente? Cada uma de nós passou pelos nossos processos, pelas nossas catarses, tá? tivemos que buscar sim ajuda, é necessário buscar ajuda, Tá? e cada uma de nós temos o nosso trabalho, as nossas responsabilidades a serem cumpridas, então é justo, façamos uma troca, assim como nós também fizemos uma troca para poder dar o start, aquela, aquele, aquela iniciada no nosso despertar, na nossa evolução, faça você também. É isso, isso mesmo, Maria Pinheiro minha a Flor, olha só, aqui acabei de ver, primeiro nós... É o grande segredo para ter sucesso. O amor, a evolução, ela começa em mim. A abundância, a saúde, a paz que eu quero encontrar lá fora, ela começa em mim. Então, começa investindo na tua cura, na tua vida né? espiritual, emocional, física e você vai ver. Os resultados vão surgir. Tenha boa vontade, pois eu estarei contigo. Não é assim que disse o nosso mestre Sananda? Não é sentado no sofá que a sua vida Não, vai mudar. Sim. É buscando, sim. é buscando, é confiando, é investindo em você. Gratidão, querida Rosa. Gente, eu estou marcando aqui as pessoas que estão colocando aqui, que vão participar, para eu poder estar aqui agradecendo. Tá, poder ter a, a, a visão melhor depois para a gente poder entrar em contato. Lembrando que o link para sua inscrição está aqui abaixo na descrição dessa live, tá bem? E a gente vai contar com vocês lá, gente, porque quanto mais pessoas vierem, melhor é para o seu próprio país, melhor é para você é um salto que você pode dar na sua vida, é um salto que você pode dar em todas as áreas de sua vida, sair desse, da escassez, sair da, da ansiedade, da insônia, da insegurança, segurança em todos os níveis, né? Então é necessário que você dê um passo na sua vida para que essa transformação aconteça. Eu gosto, eu, eu gosto de pedir às pessoas o seguinte, permita-se, vá em busca. Às vezes você fica observando, ah, fulano é assim, é feliz, fulano é próspero, fulano tem um contato com a espiritualidade, fulano é médium, você também é. Você só precisa ativar isso dentro de você. Você só precisa se encontrar espiritualmente com a sua centelha divina, com o seu eu divino, para que essa transformação também aconteça contigo. Você também é um curador, você também é um canalizador. Então, para que que tá esperando cair do céu? Lembra que Jesus disse... Vocês têm o livre arbítrio. Sabe onde que ele está se referindo do livre arbítrio? É nisso. Quando você decide virar a sua história, mudar a sua história, se permite, busca, vai atrás, uhum. receba, é onde a espiritualidade começa a trabalhar contigo. Quando você se torna um canal. E para você se tornar um canal, você precisa se permitir. Não vai ser a Globo, SBT ou sei lá mais o que, porque na minha época era Globo e SBT, né? Hoje eu já não sei. Hoje eu não sei o que que tá tá, tá pegando no Brasil, gente, não sei. Então antigamente era isso. Não vão ser esses canais de televisão que vai te fazer trazer essa conexão com a sua essência, porque não existe para mim nada mais agradável e feliz do que eu estar vibrando na frequência do amor, na frequência com o meu eu superior, onde eu vou recebendo aquilo que eu preciso para minha evolução como uma terráquea aqui, agora. Então, por isso que eu te chamo para fazer parte, te convido, pelo amor de Deus, venha fazer parte com a gente, para você também sentir que aí você... Algumas pessoas falam comigo, como é que pode? Ah, eu também quero, eu também quero ser assim. Então, permita-se, permita-se. Né? Eu também quero ser feliz. Fala, socorrinho, minha flor. Leide, é o autoconhecimento, é, é impossível você olhar para nós quatro lá atrás, até, até as, essas pessoas que estão aqui nesse momento, que antes da nossa, da nossa entrada, o que, que a gente fez? A gente fez uma ancoragem, a gente fez uma, um, um estado de presença, é você saber, é ter cuidado, você dentro de casa, você está no momento presente, eu vou fazer uma comida, eu estou no momento presente aqui, eu e a minha centelha, fazendo essa alquimia dessa comida. isso é maravilhoso, você estar com você e a sua centelha. O estado de presença, que é o quê? Que é o teu Deus divino, a tua fagulha divina. Esse momento é, é incrível quando você acorda e diz mais um dia, gratidão por mais um dia, é uma segunda chance de fazer o que eu não fiz ontem porque eu só tenho esse dia de hoje, esse, essa, esse, esse momento de você ter essa consciência divina, essa consciência amorosa dentro de você, e você saber o que você vai fazer com, com o seu dia, isso é maravilhoso, você ter essa consciência, que é o Deus trabalhando, aí o que, é que acontece? Tudo flui, a Gleide me liga, a Aline me liga, a Silvânia me liga, os, os pacientes me ligam, porque tudo flui. É uma fluência, é um crescimento exponencial. Mas o que é que tem que acontecer? Você tem que deixar, você tem que deixar acontecer e ficar consciente. E o poder da gratidão é exatamente isso. Gratidão por mais um dia. Gratidão por essa, esse quarteto quântico exponenciando na minha vida, na vida dos meus pacientes, na vida de me, melhorando o quê? o nosso Brasil, a nossa Europa, o nosso o nosso planeta. Esse momento é para ser chamado. Eu tenho que trabalhar para servir. Eu tenho que trabalhar para mudar. Mas não precisa ir longe não. Muda na tua casa. Muda você. Agora, é como disse a nossa querida, é, ela falou aqui, é, sou eu, sou eu, eu, eu. Maria Pinheiro. A Maria Pinheiro, ela disse, primeiro nós, o grande segredo para o sucesso somos nós. Por quê? Está tudo aqui dentro. E o que é que o quarteto vai fazer? Vai ativar, vai depurar, vai limpar, vai exponenciar a tua vida. Isso é maravilhoso. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E não é egoísmo, não. A espiritualidade está pedindo para você se olhar. Gratidão, tá, Gleide? Imagina, eu que agradeço vocês. Gente, só que me veio uma coisa... Porque através dos portais que serão ativados, serão ativados também a sua conexão com o seu eu superior, com o seu, com o seu chakra cardíaco, o chakra terra, junto com o Gaia também, com Gaia, aos portais de Gaias que são maravilhosos, que precisam ser ativados. Por quê? A gente fica naquela. Ai, que saudade da minha casa, que saudade da minha casa. Eu também tenho, né? Porque, aliás, serão ativados também os portais com a sua <risos> ancestralidade tanto aqui de Gaia, né? Ou e também com a sua família estelar, né? Haverão esses portais também ativados. Então é necessário essas ativações porque curas precisam ser feitas tanto na família de Gaia, quanto na sua família estelar. Então precisa dessa junção e através de tudo aqui que a gente falou para vocês será Feito as ativações, e isso, claro, vai depender da sua recepção, tá? Você, você precisa estar receptivo para receber, tá? E praticar as meditações, os exercícios, as conexões que serão é, divulgadas para vocês durante essas sete semanas. Sete semanas. O sete não entra no plural, né, gente? O meu português tá lindo. Meu Deus do céu. para quem chegou agora, a nossa querida Rochelane, não se preocupe, minha flor, mas olha, nós estamos falando sobre essas sete semanas de imersão que nós estaremos iniciando no dia 9 de fevereiro, onde os participantes estarão recebendo, ou melhor, participando do sorteio, viu, gente? eu estarei sorteando estes dois maravilhosos livros. Desprogramar para Despertar, que foi escrito pela minha amiga e irmã, Keuram Canedo. Tá? E o Cultivo das Emoções, por Marlon Reykdal. Gente, são livros que fizeram parte do meu despertar. Por que, que eu estou repetindo? Porque eu vi que chegaram outras pessoas aqui, agora no finalzinho, então eu quero pedir para vocês também, gente, quem tiver pergunta, por favor, deixa aqui no chat, que a gente vai estar olhando, e se for necessário, nós vamos fazer outras lives, para fazer chamadas, e eu peço a você que estiver aqui, sentindo no seu coração, para participar com a gente, compartilha, Compartilha, convida sua amiga, convida sua irmã, sua mãe, o seu pai para participar também por apenas, gente, R$ 1,77 por dia. Quanto vale a sua cura espiritual, né, emocional, física, onde você pode aí abrir os portais da abundância, da cura, para que tudo flua na sua vida, como você, como está planejado no plano espiritual, porque é tudo uma mudança de crença, uma mudança de paradigma. Nós estamos muito ainda enraizados nas crenças limitantes. Ah, que eu não mereço. Por quê? Porque eu cresci assim. aí ah, eu não mudo. Por quê? Porque eu sou assim. O meu caráter, tem um caráter forte. Não, isso tudo pode ser transformado. Nós somos um diamante bruto. Assim, que precisa ser lapidado. Tá, mas basta você querer, isso pode acontecer sim, tá gente? Então a gente vai ficar super feliz de encontrar vocês por lá, viu? Meus queridas, vamos para as, para as nossas conclusões finais aqui, vamos lá? Apesar que a gente já falou Beça, né? Silvânia minha flor. Fala pra gente um pouquinho, flor, as nossas conclusões aqui. Vamos lá. Ah, ótimo. Eu quero falar um pouquinho do Stargate, se me permite. Sim, claro, fique à vontade. Quando eu fiquei sabendo desse portal né, é, interdimensional, eu comecei a pesquisar e estudar um pouco sobre ele e eu tive a oportunidade de fazer uma meditação né, atravessando o portal, a qual eu me Consegui ir para a 12 frequência. E outra, série eu falo, meu corpo está todo Sim. energizado, arrepiado. Eu até comentei com a Aline, só que nós não entramos é, na época em maiores detalhes. Eu fiquei quase 15 dias, direto depois desse dia, com a vibração só vibrando na alegria, no amor. Eu queria distribuir amor para todos. Então, assim, uma única vez que eu fiz, eu consegui. Por quê? Só para completar, é, para quem chegou depois, o, o, sobre esse portal interdimensional pelos meus conhecimentos. Esse portal ele é uma estrutura de geometria sagrada que emite uma poderosa energia consciente. Uma energia que pode levar todos os participantes para um profundo estado meditativo em instantes. Olha que legal. Uau! Vai ser ainda, acessado junto com a cura quântica, que já é poderosíssimo, né? E a beleza desse Stargate é que ele cria uma energia muito forte, muito poderosa, porém suave. Uma infinidade de níveis de energia que são sintonizados com cada um individualmente, com cada pessoa, né? E essa sintonização, ou seja, essa vibração que cada um consegue emanar, ajuda você a dissolver velhas limitações. Exato. Pensa o poder grandioso que está sendo, né? É, esse trabalho é, Nós estamos propondo a cada um Então, essas limitações Velhas que não nos servem mais Elas vão embora E isso vai ajudar você Sabe a quê? A começar a acessar o que chamamos De sua super consciência O seu verdadeiro eu O que você tem escondido em seu interior. O Stargate, ele está aqui para ajudar, juntamente com a cura quântica, o amorfos, o poder da gratidão, a despertar e acessar o seu verdadeiro ser. Não é um trabalho árduo, é simplesmente você poder relaxar em energias benevolentes e aí você vai conseguir se conectar muitos guias e muitas realidades dimensionais que estão disponíveis para cada um de nós, para elevar você, para começar a mostrar a vastidão dessa existência, muito além daquilo que você jamais experimentou nessa realidade paralela. Então, para finalizar, se você procura qualidade de vida Transformação pessoal e evolução, você está na live certa. Você entrará no grupo perfeito para você. Saiba que a sua chegada nesse movimento não foi por acaso. Você foi Uau. escolhido para estar conosco. Então, eu convido, convido nós convidamos, que possam. Aproveitar esse movimento maravilhoso, lembrando que as vagas são limitadas. Beijos quânticos, fantásticos a todos. Que coisa linda, obrigada Silvana. A Silvana falou exatamente... Gente, eu tô aqui, ó. É... Eu amo esse movimento, adoro portais, adoro entrar neles. Eu também, eu também. Porque, gente, deixa eu explicar uma coisa. Porque assim, há um processo, tá? Porque às vezes você quer, mas não sabe por onde começar. Então pronto, o momento é agora, não é? Precisa Sim. de um passo a passo. Vambora, gente, vambora. Sim, olha aliás interajam aqui com a gente deixa aqui uma mensagem para a gente saber o que que passa com você para a gente saber como que a gente pode te ajudar se está ressoando uhum. com você tudo que a gente está falando se você também deseja é, essa transformação na sua vida eu sei que a maioria dos seguidores aqui do canal estão nesse processo do despertar eu sei, eu sei, e é como a Silvana disse, era isso que eu estava pensando, Silvana falou tudo, tá, que você não está nessa live por um acaso, é porque houve um chamado. A gente não está falando isso aqui para vender, para vender, não. É, não. vender é, como se chama, vivência, não. Não estamos aqui para fazer isso, não. É um desejo que vem do nosso coração, para que essa luz ela se expanda, expanda mesmo, gente. Para que você também sinta uma pessoa mais feliz, mais próspera, mais conectada com a sua essência divina. Tá? Porque uma vez que essa conexão ela é feita, a sua vida ela se transforma. E também, vendo também a necessidade, porque o que tem de pessoas, eu como psicoterapeuta, elas como terapeutas também, elas estão vendo a necessidade que as pessoas têm dessa reconexão. Reconexão, porque antes de você vir para esta terra, para esta terra maravilhosa. Deixa eu colocar aqui mais uma estrelinha. Gratidão. Gratidão, meu querido Ricardo. Seja bem-vindo. Participe com a gente. E adentre também, meu anjo. Nessa imersão maravilhosa que vai acontecer, viu? É, antes de você vir para esta terra, querido anjo. Você já tinha sua conexão. Uhum. Só que ao longo dos milênios, dos íons de tempos, foi esquecido pela quem? Pela tridimensionalidade, pela matrix, talvez, né pelas crenças limitantes que nós fomos convivendo no passar do tempo e hoje, Graças a Deus, bem-vindos ao terceiro milênio, né? Que é onde abrem todas essas portas para a gente, onde a quântica, a física quântica, que é essa energia, que é Deus, que é amor, que tudo cria, que tudo gera, que tudo conecta, que me dá a possibilidade, nos dá a possibilidade de estarmos nos vendo hoje, tá? Eu, você está me vendo, eu não estou vendo você, mas se eu te chamo no seu telefone, você pode me ver. E você já parou para pensar? Sem fio. Como que isso acontece? Através dessa energia quântica. Né? Então, nós somos energia, tudo é energia e precisamos nos sintonizarmos, cada um se sintoniza com aquilo que o seu coração almeja ou com aquilo que no momento está assistindo na televisão, naquilo que você está conversando com, com, com, com você mesmo, aquilo que você está pensando, seja com quem você está conversando, você está sintonizando, essa frequência você pode mudar a todo momento. Analisa o que você está sentindo. Eu já estou dando aqui um pouquinho de dica né, do que vai vir na nossa... <risos> nos nossos sete dias. Gleide, é, é o, o, a limpeza do esquema mental, né? É. Apometria, os, os pensamentos repetitivos, os pensamentos acelerados, e nós vamos o que? Frear tudo, nós vamos te colocar no teu eixo. Com certeza, com certeza. E, e então você só precisa analisar. O que, é que você está sentindo? E transformar. E nós estamos aqui para te apoiar. tá? Mais uma vez, quem chegou agora, o link para as sete semanas de imersão tá está embaixo. abaixo, na descrição da nossa live. Eu estou sendo repetitiva? Estou. Mas não é repetitiva? Não, está ótimo. É porque, porque nós queremos mesmo que você participe com a gente dessas sete semanas de pura Imersão, onde vai participar também do sorteio das minhas preciosidades. Kieran, minha flor, se você estiver assistindo, ó, vou distribuir a sua preciosidade para todas essas pessoas, tá? Quer dizer, para uma pessoa das que estiverem participando com a gente e o Marlon também, tá? Vamos curar, gente, todas essas emoções. Eu podia ficar aqui falando, gente. <risos> Eu queria ficar aqui, eu não queria ir embora não, pelo amor de Deus, me tira, vai, porque a vontade é de ficar, mas aqui, pra mim, aqui já vai dar meia-noite também, e eu acredito que o pessoal, isso, minha flor, eu mereço, merece sim, merece, então, participa com a gente. Deixa aqui, Leide, eu quero, Silvânia, eu quero, eu quero. Entre no link abaixo na descrição da live e faça sua inscrição agora mesmo. Gente, mais uma vez eu quero lembrar, porque as vagas são limitadas. Foi declarado isso, ou melhor, divulgado pela Morfos. Não é, Aline? Isso. Aline aproveita, confirma e deixa suas conclusões finais. <risos> gente, todo movimento, todo movimento foi aferido ressonância né, dos campos informacionais pela Morphos. Eu sempre afiro, eu sempre dou uma olhadinha né, para ver se realmente está ressonante como que a gente pode contribuir melhor, tá? Então, por isso que as vagas são limitadas. Né? Então, assim, não, quando o grupo abrir, não percam um tempo para adquirir para garantir sua vaga, vale. a gente vai trazer as recomendações lá, tá? No mais, eu não tenho o que acrescentar, porque foi trazida muita riqueza aqui, e eu, de coração, espero vocês nesse movimento, eu tenho certeza que vai ser um movimento que, quando chegar no final da sétima semana, vamos ter motivos para celebrar, para comemorar. Com certeza, gente, como é que eu coloco o coraçãozinho, né? Não vou conseguir, mas vai assim mesmo. Eu quero ver todos vocês conectados. Epa, todos vocês. Foi aqui uma palavra meio esquisita aqui, mas vocês entendem, né, gente? Conectados com seus eu superiores, tá? Então, permitam-se. Socorro, minha flor. Deixa pra gente a sua consideração final, minha amada. Gratidão, Gleide. Gleide, eu quero. eu quero novamente é, agradecer todo esse encontro que nós estamos fazendo, porque estávamos combinados para esse quarteto quântico fazer todo esse movimento planetário. Você está na Europa, a Aline está no, no lugar do, do Brasil, que é São Paulo, Silvânia, no meio do Brasil, e eu estou lá em cima. Então, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer todo esse movimento no mundo no planeta Terra é uma coisa inexplicável. O que vai acontecer durante essas cinco, sete semanas, onde você vai sair do seu do seu eixo? Realmente sair do seu eixo para quê? Para melhorar. Ele disse: Eu vim para para que que você seja luz. Então seja luz e faça o quê? Faça o seu caminho florido, leve. Seja luz. Então, vamos ser luz, iluminar a tua casa, a tua rua, o teu bairro, o teu mundo. Você pode muito, você pode muito. Gratidão, tá, Gleide, por esse encontro maravilhoso, com essa energia maravilhosa. Nós somos informações, então, que essas informações, elas cheguem em todo o planeta Terra, tá? Pra gente fazer esse movimento lindo e inédito. Obrigada. Imagina, minha, foi eu que te agradeço por se disponibilizar aqui, né? Quer dizer, gente, eu fui convidada para participar com elas, eu é que agradeço, né? Por poder estar fazendo parte aqui dessa maravilhosa egrégora aqui. Quero responder a Selma Almeida. Sim, minha querida, serão sete semanas de pura imersão com a sua essência divina, de grandes portais que serão ativados na sua vida. Esses portais, eles precisam ser ativados, tá? Vamos passar, eu vou repetir aqui para nossa querida, porque parece que ela chegou agora, tá? A cura quântica pela reprogramação mental, hipnose, né? A ativação dos portais energéticos... Sendo tudo e a, a, o poder da gratidão, sendo tudo potencializado pela Morfos 1. Gente, muita coisa vai acontecer e também me foi confirmado, sim, me pediram para passar, que poderão sim acontecer canalizações é assim, durante sim. os nossos encontros, tá? Então, olha, é sempre muita emoção, é sempre muita cura que acontece nesses Nesses, olha, cada vez que eu entro, eu começo a, a me conectar, né? É, é sempre muita energia que é transmitida nesses encontros, tá? E nós contamos com todos vocês. Eu e que te agradeço, minha flor. Se por um acaso vocês sentirem no coração, a que hora será? Será numa quinta... Vamos lá... 9, dia 9, será na quinta-feira, às 11 horas da manhã, no horário do Brasil, certo? Às 7 11 horas, 11 ah, horas é, uma... na, na Suíça, 7 horas na da Suíça. manhã no Brasil. São, é, são fixos todas as quintas, né, às 7 do Brasil, às 11 da Suíça, mas todos esses detalhes a gente dá no grupo do no WhatsApp, isso. Então fique à vontade, viu? Não Isso. tem desculpa. Lembrando, que... lembrando só um detalhe que eu acredito ser muito importante, é falar, as pessoas que por um acaso não conseguirem estar deitadas com fone de ouvido no momento da aplicação, né, da cura quântica, é que será aqui no Brasil 7 horas da manhã, não tem problema. Não. É a intenção, quando ela fazer, no meio da tarde ou à noite, a partir do momento que ela se conectar com esse movimento, ela vai estar recebendo tudo. Então, não preocupa com o horário. É, não porque também, gente, para a cura quântica não existe nem tempo e nem distância. Isso é tudo linear, é tudo da nossa que... Da nossa tridimensionalidade, tá bem? Que precisa de relógio para tudo, tanto é que quando eu vou de férias, eu não carrego relógio, eu não quero saber de nada, eu só quero curtir o momento. É assim que tem que ser, chega de relógio. Vamos começar a praticar a, a quinta e, e outras dimensões elevadas já agora, né? Maravilha! Um, pode assistir fora desse horário? Sim, pode sim, a nossa querida aqui, Detne né, como a Silvana acabou de explicar. Pode, porque vai ficar gravado tudo direitinho lá no grupo. Vai estar divulgado, disponibilizado no grupo, tá bem? Junto com o protocolo da Morphos, não é? Isso. A, a, a Rochelane, a Rochelane tá perguntando pela inscrição. A inscrição tá... Tá aí embaixo, que é a entrada para grupo do WhatsApp. Isso, isso, isso, exatamente. Flor, se você entrar abaixo aqui, tá escrito mais. Eu vou mostrar para vocês, gente, porque algumas pessoas ainda não sabem, tá? Olha, que tá a nossa live, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu tiro aqui o chat rapidinho, saí do chat, e aqui no cantinho, deixa eu ver aqui. Aqui assim, no cantinho, aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, tem um mais, tá vendo? Aqui tem um mais. Eu vou clicar no mais, e olha lá, viu? Vem aqui a descrição da live. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar o... deixa eu ver. Mamma mia! Vou passar o scrolling, passar o dedinho. Ups, peraí. aí. Tá aqui, gente, ó. Só passar o dedinho ali, e aí vem o link, tá dando pra ver? Iglede, dá para você clicar e agora e ir direto lá para o nosso grupo. Quando você faz o clique, vai direto e entra. Recepção, cura quântica. É o convite, você entra no convite. Já ó, entrei, gente. Viu? Mostra agora, agora mostra aí você entrando dentro do, do grupo. É, vou mostrar para vocês eu entrando, tá? Ó, tá? isso. Aqui. Isso. Gratidão, Iglede. Agora, agora eu vou clicar. Entrou. Ó, oh, isso. Mentoria da riqueza. Peraí, que eu entrei aqui no, no, no outro errado, gente. Só um momento. É o cura, Jesus. é recepção cura quântica. Pois é, peraí. Deixa eu abrir aqui novamente, no mais, tá? Eu cliquei no YouTube, gente. Eu cliquei no YouTube. É nesse azul. Ô, oh, Jesus. Aqui, a luz aqui não deixa eu ver bem. Ai, cadê? Deixa eu ver meu dedo. Aqui. Vou clicar, aí vamos para lá no WhatsApp, viu? Isso. Entrou, gente, entrou. É só Isso. entrar no grupo do WhatsApp, gente. Sim, um clique, um clique. Um clique, basta um clique para sua, para você participar. John, meu querido, eu também amo vocês. Oi. Sim, Dete, seja bem-vinda, minha flor, entra lá, fique à vontade, viu? Adete, eu amo vocês, é só entrar no grupo? Sim, é só entrar no grupo e você já vai começar a receber lá no grupo todas as informações, tá? É, quando, o que e quanto, tudo direitinho, tá bem, meu anjo? Que bom, gente, eu fico feliz, eu fico muito feliz. Bora lá, então. Meninas, muita, muita, muita gratidão. E é só para emanar aqui muito amor, muita luz no coração de todos, todos vocês. Que possam ser tocados pela sua essência divina e que queiram essa transformação no ser de cada um de vocês, tá bem? Recebam o nosso amor, a nossa gratidão por tudo, tudo, tudo. E como eu sempre digo, olha... Sejamos sempre direcionados pelo amor de Deus, pela luz crística, tá? Aqui e sempre, tá? Em todos os tempos, níveis e dimensões. Que essa luz do Criador possa nos guiar em qualquer ato, em qualquer palavra. Que seja sempre em prol do amor, tá? Gratidão, meus amores, por vocês existirem